Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como se livrar daquela gordura abdominal que tanto te incomoda? A vulga pochete. Constantemente eu escuto Professor, eu emagreci já bastante, mas a gordura da minha barriga não sai, ela continua lá. Eu treino, eu faço dieta, faço tudo, mas eu não perco gordura Isso me lembra a história de uma aluna minha. Antes de chegar a mim para trabalhar, ela passou por vários ciclos e eu quero falar deles. O primeiro ciclo foi o que eu chamo de o ciclo da segunda-feira, onde ela tentava emagrecer e não conseguia emagrecer. O que acontecia? Ela fazia exercício, segunda e terça, já parava na quarta e só voltava na outra segunda-feira. Ela fazia dieta restritiva, até quarta-feira, passou quarta-feira, ela comia tudo o que via na frente dela. E qual que é o problema disso? Que assim você não emagrece. Você acaba perdendo um pouco no começo da semana e recupera tudo do meio para o final da semana, às vezes acaba até engordando, fazendo exercício e fazendo dieta. Esse é o ciclo da segunda-feira. Depois do ciclo da segunda-feira, ela passou o que eu chamo de o ciclo da frustração. Ela ia pra academia, fazia exercício, andava, caminhava, exercício leve. Também fazia uma dieta restritiva, ela começou a ser mais ácida, começou a fazer. Teve os resultados, porém, se enjoou do exercício que fazia, se enjoou da dieta e recuperava todo o peso novamente. Depois disso, dessa frustração toda, ela me procurou. O que, que aconteceu? Ela continuou no ciclo da frustração, mas por um outro motivo. O que, que aconteceu nessa hora? Ela perdeu mais de 10 quilos, fazendo... Treinos mais dinâmicos, treinos mais divertidos que ela gostava de fazer. Ela passou até a comer mais, fazer uma dieta nova, uma dieta onde tinha alimentos que ela gostava, onde ela conseguia sentir prazer com a comida, mas tinha esse déficit calórico negativo que era necessário para emagrecer. Ela emagreceu. E por que ela continuava nesse ciclo da frustração? Porque ela ainda tinha aquela barriguinha. Ela chegava e falava assim para mim, Deixe primeiro eu começar te explicando sobre a gordura localizada. Quando nós emagrecemos, nós não conseguimos escolher da onde nós perdemos gordura. O que, que acontece? Isso é definido geneticamente. Algumas pessoas emagrecem, mas sobra gordura na barriga. Outras pessoas emagrecem, mas sobra gordura nos culotes. Outras pessoas emagrecem e sobra gordura no braço. Porém, aí mora um grande perigo. O que, que acontece? as pessoas começam a se focar apenas naquela gordura localizada. Esquecem de focar no treino todo e focam no complementar. Querem fazer abdominal para perder gordura do... da barriga, querem fazer braço para perder aquele braço gordinho ou querem fazer só glúteo para perder a gordura dos culotes. O que, que acontece? A pessoa acaba engordando tudo de volta, porque ela se foca em exercícios que geram pouco gasto calórico, pouco estresse metabólico e que te, não te levam ao emagrecimento efetivo. O que acontece? Elas param de focar naquilo que realmente fazia ela emagrecer e focam aquilo que não faz emagrecer. o que acontece? Recupera todo o peso novamente. Então, se você quer perder a barriguinha, não foque em exercícios abdominais. Eles não vão te ajudar em nada em perder a gordura abdominal. E ainda vão te tirar o foco do que realmente é necessário para fazer para perder essa barriguinha. Ai, professor, então o que, que eu tenho que fazer? Você tem que fazer como as pessoas que já conseguiram fazer isso. As pessoas que já emagreceram e mantêm esse peso perdido, perderam a barriguinha e estão sem barriguinha. São as pessoas que eu chamo que estão no ciclo do sucesso no emagrecimento. Sabe o que elas fazem? Elas não desistem, primeiro ponto, elas continuam esse processo. E outra coisa, quando o não consegue mais emagrecer, sobe aquela, só aquela gordurinha. É, sabe o que elas fazem? Elas mudam o estímulo do treino delas. Se elas faziam caminhada e corrida contínua, elas passam a fazer hit Se elas faziam musculação tradicional, elas passam a fazer um treino em circuito. Se elas faziam treino em circuito, elas deixam esse treino em circuito mais intenso. Essa é a melhor maneira de perder gordura localizada. Você muda o estímulo do seu treino. E assim continua o processo de emagrecimento e continua emagrecendo. Como a região que é mais difícil para perder a gordura é definida geneticamente, o que você faz é continuar o processo de emagrecimento. Depois que você já perdeu bastante gordura do resto do corpo, essa região que é mais difícil para você, que te incomoda mais, você continuando o processo de emagrecimento, ela vai perder, ela vai sair. Você não pode desistir no meio desse caminho. E continuar aplicando a estratégia certa para perder essa gordura. Pois o que te fez perder 10 quilos, não é o que vai te fazer perder os próximos três quilos. Você tem que mudar a estratégia. Inclusive é assim que eu faço nos meus trabalhos de mentoria e emagrecimento. Sempre analisando e mudando a estratégia. Passo após passo, ciclo após ciclo. E quanto a minha aluna, ela conseguiu perder a gordura da barriga dela. E ela é muito feliz com isso até hoje. O que não pode fazer é desistir. Fechado? Espero que tenham gostado. Compartilha com o um amigo que quer perder essa barriguinha e deixa o um like para mim. Um abraço e até a próxima!